Tem negócio do trem também tio, como a gente vai pra baixar essa parada? É... Mas o trem não tá vindo ainda. Eu não sei onde ele tem quem sabe. Aí rapaziada, Caverninha, estamos começando mais um episódio aqui na Caverninha, o que que acontece? Rapaziada, é o seguinte aqui no Gears 5. Estamos mais ou menos a se aproximar do final do game. É o que o Caverninha acha tio, vamos zerar logo esse jogo no Hard mesmo tio. Um jogo difícil, viu? Pá! No oh, criança, só mais uma coisa. Oh, os oh, controles oh. da ponte não estavam na rede, então o vírus do comandante da base não os afetou. Mas A ponte em si não é usada há décadas. O que você oh, meu Deus. quer dizer? Tá achando que o seu pessoal não vai dar conta de erguer? É esses logs. Eles cuidam disso. Mas a ponte, ela tá velha, enferrujada e... Como é que é? Quando vocês estiverem passando por baixo dela, não demorem. Entendido? Beleza. Rapaziada, a ponte vai você cair. É já, já deu a dica, Vamos tio. Já deu a dica. A ponte velha vai cair. Claro. Oh. O Pedro conhece ele mesmo? Aparentemente o Pedro que serviu na CGO por um tempo. Ele oh. era da CGO? Quando? Não sei direito, eles não parecem. Ele já muitas em Qual plataforma, tio? Não tô lembrado, não. Rapaziada, ponte do trem, Ó, ó, oh. oh, a rampada. Dá o um 360 ó? Nossa. Oh. Nossa! Nossa, eu arranquei as duas pernas do Loki aí da frente, hein? Tranquilamente. Você sente alguma, sei lá, conexão com esse lugar? Ah, honestamente, fico feliz que os meus pais Tenham criado juízo e ido embora Tipo, crescer aqui no deserto Tirar a fespa de areia do calçado, tô fora, irmão Rapaziada, é trita tá mesmo Mas, Esse deserto aqui Como é que é? Eu nascer, é a verdade Rapaziada, aqui era o um litoral, prainhas Era um deserto Mas Tá parecendo mais obras do Chá da Luz claro que os, os, do os caras do Mortal Kombat é Ah, é Vaza, vaza, vaza. Passamos, já estamos do outro lado, tio. Como e aí? Vamos para a plataforma. Não é que a plataforma oh, Já é ali na frente, tio. já rampa aqui. ó. Oh. Quer dar uma manobrinha? Não. Ô, oh, Tiazinha, eu não soltam muito essa onda aqui. Ô, oh, louco. Já flipa. Não. Ô oh, Tio, pelo amor de Deus. Você quer voar? Ah, ah, jogo. Uh. E agora rampou. Oh. Oh, Cuidado. Cuidado. Nossa. <risos> Fazer o caminho. Já chegou. batendo nos cristais tudo Caramba, como é que é jogo? Olha tá isso uhum. Se inscreve aí, tio o lado positivo aqui, vamos ver como essas formações são Eu, Meu Deus, positivo, é. por por aí. O que? Peraí, oh, tempestade aí, Tá rolando uns twisters oh, Não, não, vamos correndo aqui, tio. Ai. Aí, ali, ali, ali, passa no meio, passa no meio, no meio não tem nada peraí Passamos, Passamos, eu tô ah, okay. vendo tempestade direção, ainda, seu ou, ou condução, ou sei lá, chama do que quiser. rapaziada. Uh, uh, tá ó. Oh, oh. Tem como rampar ali, Mas será? Vou tá tipo então é assim lá ver, tio. Vai lá e vê. Ó. Oh. Rampadinha. Flipada. Pô, tá rolando um sol cabuloso ali, hein? Tranquilão, ó. Oh, oh, Deixa aqui desce, Vamos investigar o local. Tipo, Tranquilamente tá Peraí, trinfo -trinfo é se Segura do outro lado e vamos entrar lá. Vamos entrar, tipo, vamos entrar. Vai, mano Del. Isso. Solta a porta aí, tio. Como é que a gente essa coisa? Começamos a, a fazer essa coisa? Não sei. Sala de é. controlex. Ó, dá um fatal é. no lock aí, tio Ó tu já viu? É. Tá bom, jogo. Pelo amor de Deus, hein? Não minta. O que que acontece? Vou ficar invisível, tipo. Oh, meu Deus, adoro. Que delícia. Eu peguei a outra arma. O jogo. Ó, oh, vai, vai. Oh, meu, já acabou. Pera, esconde, esconde. Esconde o jogo. Beleza. Rapazes, estamos com duas armas aqui. Pilantrex. O que que acontece? Vamos investigar o, o local primeiramente. Ó, ó, vamos descer ali tranquilamente, hein Pegar esse loco por trás Meu Delta, no elevador, Ó, ó, ó, chegou um lock lá, no elevador Vamos engravidar ele, tio, engravida Jack, Pega ele é, é. Isso, é. Isso. É. O barril vai fugir não? Ó, ó um. O tempo de engravidamento naquele cara ali é pequeno É curto, curto prazo Ó Cuidado, cuidado. Vai acabar. Vai acabar o tempo de gravidade ali. Oh, meu Sim. Deus. essa parada aqui? Jogo! Peraí, peraí. peraí, peraí. peraí, peraí. Tá vindo um outro lock dos grandes. Ó. Oh. Só zoietas. Agora, vai travar a arma dele? A gente pega o zóio dele. Ó, oh, só travar a arma. Granada de fragmentação a caminho. Tá? Ei, tio, e aí? e aí? Ó, ó, ó. Jogo! Jogo mentiroso, tio! Oh, vem! Vem! Vamos, vai! Hoje? Uh. Ah. Pega esses Repita rebenta. Olha, tá rolando lock é pesa pesado, hein? Peraí, peraí. Ah, vou explodir todo mundo aqui, tio. Ó, ó, ó, ó. Vamos pegar aquele loco lá? Mais um, mais um. Fragmentação Ah, seu louco, mais, mais um Mais um Vou matar esse O que? Rapaziada, tipo solador, tipo, solador O ah. que acontece, rapaziada? Eu tô calmo Tranquilo Ó, oh, tô... ah, vamos ajudar ele aqui oh, Perigo, ó, oh, ó oh. Rapaziada, ó, ó esse Loki, ó. Oh. Ó. Oh. Bota a franja. O que, rapaziada? Com escudo e tudo. Peraí, tio, peraí, peraí, peraí. Precisa de munição, preciso de munição. Pega aí, só Loki. Rápido! Beleza. Pega a Marquezinha, Essa arma é boa. Marquezine é boa. Peraí, peraí. Peraí, tio. Será que eu pego o overkill? Pega o Verkill. Vapa. Vaza. Dez tiros só, tio. Dez tiros. Tem que pegar navinha Loki. Cadê a navinha? Navinha tá ali, ó, ó. Você já era, Navinha? Beleza. Engrava ele, tem como? Responde, responde. Pega ele pra trás, tem como? Não! Ai! Que isso, jogo? Maldade? espera Peraí, peraí, peraí. peraí. Granada o Loki. Granada esse Loki. Indo, granada chão. Gra Duas. É isso, jogo? Rapaziada, vai ter que ir na canseira. Vai ter que na canseira. Tira o pistolador do bolso. Carrega ele já. Cadê Loki? Ai, seu Loki. o Loki? Tamanho dessa franja dele. O chanel. Olha o chanel do Loki. Rapaziada, peraí, aí, Tem que lá. Jogou! Vale quebrar o chão, o chão de ferro, o cara tirou terra do chão. Olha o jogo. Olha, ele vai cansar tio, o zóio dele não é de ferro não. O não é de... Jogo! Ah, o cara tá tirando. Ah, você já era tio, pelo amor de Deus. Pois é, olha o que acontece com os off que caverninha tio. Uhum, tô calmo. Beleza. Rapaziada, eu não quero pegar essa arma peixe não, tio. arma feia, tio. Ô oh, meu Deus do céu, você vai, vem pro futuro, acho que vai ter umas armas naipe, olha o que acontece. Oh, um pedaço de dente de sabres aí, rapaziada, as armas na época cavernal do caverninha, era muito mais massa do que isso, agora já curti. Mufflers, Mufflers, Mufflers, Dwarfers. Beleza, ó, ó, tá rolando um bagulho brilhante ali, deve ser com uma arma forte. Drop shot. Rapaziada, tá rolando umas espadas também, para dessa. O que, Marquezinho? pega essa arma aí, tipo. <risos> Rapaziada, tô calmo. Beleza. Essa é boa, essa é boa. Beleza, vamos correndo, tio. vamos correndo. Bagunça. Beleza, o que acontece? Tem esse lado aqui que não dá pra ir. E essa porta pilantra Preciso que vamos ter de que ajuda abrir. Aqui. Beleza, Rapaziada, tamo dentro. Para oh, meu Deus Rapaziada, tem umas paradas brilhosas uma aqui, hein? Agora Isso aqui, é essas granadas. Coisas. Rapaziada, munição azul aí, ó, essas que o Caverninha falou. Tio. Oh, carregou todas as armas. Que lindo. Beleza. Antes de mais nada, vamos carregar a Marquesine. Mm. E vamos pegar de volta okay, a Musholars. É o Onde é que tá os locks? Tá rolando aqui, ó. Placa Azuri Tenente Melixis. Massa. Beleza. Ó, ó, ó. Componentão. Vai ser três. 3 ou 5. Mas acho que vai ser 3. For, forte indícios. Ficou bem falando, tio. Falou, falou tá é, falado trem pro hangar. Vai lá, Jacão. Rapaziada, o Jack é lindo. Voador e profissional. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Parada é essa, tio. Olha o tamanho disso. Nossa senhora! Olha é, o foguetão. Agora só resta voltar ao hangar. Mas é quando eles falam só resta, se prepara, tio. é aí, onde que é maior treta. Aí, esse trem tá um oh. passo à nossa frente. Tá ah, merda. Vamos lá, a gente pode alcançar o bote. Mas é tem que alcançar o treino, só falta de tempo agora. O, o bote, é corrida? Uh, calmo, monta no bote. O <risos> que os caras apareceram, a gente por aqui no X, gente né? Já estava acostumado com isso. O que, é que, é que acontece? Será que tem atalho aqui? Por que as coisas é a, gente? a gente? Brad, o foguete está em um trem e o lugar. Peraí, como assim? Não tem como. A ponte precisa ser baixada primeiro. Seu pessoal não pode P fazer. Eles não estão mais lá. Por que você oh, não vai voltar Senhor. sem ter baixado a ponte? Porque nós, nós não. Ah, esquece. A gente mesmo baixa ele. Rapaziada. Vai tomar num caneco. Vai ter como passar esse trem, não, tio. Por ideia, essa maluca. Ó, oh, juro hum, isso aqui, ó. Oh. Tempestades bentas no meio gente, a gente tem que Só podia um O que é o jogo tá hein Uou, Cheio de árvore, Aí não, hein ah, ah, ah, ah. É melhor bater na árvore E esquivar dos Caramba, furacões porra, Os furacões sim. é uma só, que já era ah. Ai, Vamos, vamos a esquerda aqui, que essa parte é mentirosa, hein Ó. Bate na árvore, rebenta a árvore Tem que rebentar as árvores Sem medo Tá andando o um furacão ali? Como ah. é ele tá indo? Oh! Ele tá dentro do furacão! Rapaz, deu certo. Deu certo, tio. Nós andamos dentro do furacão. Será que vai? O jogo, onde é que é? é ali? tá andando o um furacão duplo. Não digo mentira, o furacão é me atrás ainda, hein? Ó. Ele saiu da parada. Tem o um negócio do trem também tio, como que a gente vai pra baixar essa parada? É... Beleza, o trem não tá vindo ainda Eu não sei onde ele tem, quem, quem sabe? Rapaz, é a subida, lá, tio. Gente, é A É subida... Onde é que vai? ó É na casinha benta ali? Tem que descer ainda? E aí? A casa de controle da ponte chega mais perto! Vai, jogo! Desce! Nossa, tem que... Sai da frente! Você vai tomar no caneco! Rapaz, tem que entrar tá na casa ainda! É, mãe! Nossa senhora, tem que chamar o porteiro. É Ah, ah tem cara de treta. Ai, ah, de zoeira mesmo, hein, Bia. Peraí. Rapaziada, eu vou pra dentro. Onde é que é o. Deixa é disso. Pra dentro, pra dentro. Ó, ó, tem um loco gordo ali, hein. Meu não, oh, não, Deus, engravidei ele. Esses caras é bons pra engravidar. É ó. Tô desgraçado. É. Ó, é. ó. É nosso. É tudo nosso. Já tem que pegar a missão ainda, tipo, vou ficar calmo. Ih, tio, tem que matar o Loki ali? Oh. Jogo! Pega os Zóio, pega o Zóio! Ô oh, meu, acabou bem na hora, hein? Os controles da Pont estão danificados! Sério, tio? Eu vou baixar ela do jeito de sempre! Pega o salvo! Vai dar o salvo aqui! Hein? Que caralho é essa em que eu tô atirando? Como é que atira nesse lock? Agora lá desce. Beleza, esse Loki? Beleza, rebenta esse Loki aqui agora lá desce. Ah, desceu já tio Essa. Beleza, Essa. Essa foi por Beleza. e agora tio, e agora? Hmm, ah. hum, bezerrinho? Vem que eu tô com o bazooka aí tio, dá é forte Cadê? Ver. Eu e aí seus Loki? mais? Acorda que eu tô com a bazuca, tio Ah, vem seus logo. vem pra Rony cima de, de mim Começa o negócio, fazer. Rony Volta, volta Ah, tem truta Fazer, cheio de amizade aqui, tio, ó Voa tudo Vamos voar tranquilo aí Pera de tu, tudo Acabou, hein, acabou Agora vaza, tio. vaza Rápido Pois é, era só notícias, fora. Crianças, eu não sei como vocês conseguiram, mas meus batedores me informaram de que seu trem foguete entrou no hangar com segurança. Ah, oh, sério. Oh, Essas são minhas boas notícias. Vocês têm mais uma tarefa. certifique se de que os faróis do alvo do martelo estão seguros. Oh. Faróis de alvo? Do martelo da Aurora? Nossos lugares Os faróis de alvo. Eu estava aguardando essa informação até saber que vocês seriam capazes de pegar o foguete. Então, onde estão esses faróis? Falei tio onde? Um é que é o Sudoeste agora? Jogo, você tá mentindo, claro, hein? Sem faróis, sem da ó, ó, ó, faróis é, bentos, vamos lá Vamos lá derrapar Ô, oh, meu Deus, se essa tempestade jupiteriana aqui vai ficar ferrado, hein? É Rapaziada, desertão cabuloso, cheio de vento, do nada Decide ter uma tempestade seca de twisters com árvores grandes filicadas. É verdade, rapaziada, não tô curtindo nada, hein? Ó Peraí, peraí, aqui já É <risos> lá do outro lado, lá, ó Que parada é essa, tipo? Tá falando que é pra cá Tem que passar por, por, por fora É uhum. sudoeste, ó Aqui é o estádio de futebol Passa do lado, jumpa Sobe o morrinho do amor Ó, se liga É pra cá, ó Sobe a parada da Voeita tiazinha, já tá muito então, alto Cuidado. Oh, meu Deus, matriarca era Lotus da dor de cabeça, hein? Não é uma ideia. Eu vi ela. Ou eu vi como oh. ela tá agora. Olha é aqui, ó, oh. oh, diretamente à esquerda. Deve ter uma entrada sinistra aqui do shopping center, até as segue as placas. Se a gente tá certo, a gente tá andando em um círculo, então a gente a vai encontrar que estamos ativando O, martelo. De novo? Oh. o acampamento 2 mudou a cabeça dela Claro que não tem nada a ver comigo Vamos é lá pra cá, bom, oh, estamos oh, certo, fiquem calmos. calmos Quem é que tanto a vida dela? Ah, ah, um forte oh. nada declarado, Capitão Filipe Fiquem calmos Beleza, local sinistrão Como sempre, a gente tem que descer do bot, ah, é? ali... Vamos até o complexo de treinamento para obter os faróis. Vamos obter esses faróis dentro aí. Ó. Beleza. Eu tava pensando, como toda essa coisa do programa espacial da RI não vazou? Tipo, tem um jogo. manter segredo. É fácil quando a CGO tem o controle dos jornais. Quando historiadores precisam pedir permissão para isso. Você tem como ir para aqui? Segredos? Segredos são fáceis de serem guardados. Ó. É. Acho que... nossa, pessoal. Olha só essa cratera. O que foi que aconteceu aqui? Oh, meu Deus do céu! A CGO céu. aconteceu. Eles dispararam. de um é zoeira, hein? contra nós quando estávamos quase tomando o controle de toda a instalação. Como é que é o negócio? Peraí, tô confuso. A CGO, pensei que era uma guerra civil da URI. Os perdedores não escrevem os livros de história, Vascarin. Vocês deveriam saber isso melhor que ninguém Rapaziada, como que a gente vai é chamar a entrada desse lugar? Nome a etnia na conversa de novo É sério, valeu tá, O jogo tá mentindo, hein? Deve ser perto dessa estátua loca aqui, ó Certeza É ó. a nossa entrada Rapaziada, Uh, tá bem escuro aqui, meio sinistrão. Cabreiro, né, meu? A caverninha já avistou componentes <risos> Rapaziada, tem uma parada importante que a gente fez aqui, ó O Jack pode reanimar os parceiros tem que ser, tipo, às vezes o Loki fica lá caído, o caverninha não consegue dar uma mão pra eles. Já meteu o Jack pra fazer essa função. O que, que acontece? Tem uma porta aqui escondida, pelo jeito. Beleza, Ó. vamos ver o que tem aqui. Me ajuda. Como é que é o negócio? Beleza, Ó, complexo de treinamento de, de, de cosmonautas. Estavam em algum lugar lá dentro Mas o vírus de computador trancou todos os prédios antes que eu pudesse pegá-los Como é que é? é? Você também não vai conseguir obtê-los Até que seu robô dê um jeito nisso Ouviu isso, amigão? Nosso destino está em suas mãozinhas metálicas Oh meu Deus oh, do céu Ô, Jake já tá de ligado Está rolando as latas aqui Ela tá altamente escurona Beleza Vamos ver se temos acesso a alguma coisa. Aqui é o terminal Bento. O nosso terminal de segurança tá ali. O Jack só precisa dar um jeito de chegar. Ó, oh, oh, tá ali dentro, tio. Com certeza. Jack, pulsação. Pessoal, e se o Jack for pela ventilação? Tá, nessa, onde é que tá essa ventilação lock tá? É isso aqui? Não, nada a ver, irmão. Onde tio? Ô, oh, meu o negócio tá ali. Hein? Olha que jogo low tio, eu não tô vendo nada, de desce. Tá ali, tio, tá licho. Verifica a ventilação, vai até o escritório de segurança. Ó, oh, meu Deus. Pera, passa três vírus, jack aqui pelo buraco. A gente começa a procurar. No prédio da centrífuga, os sinalizadores provavelmente estão escondidos lá. Centrífuga? Como é que é? Nossa, apresse, tem uma tempestade chegando. Oh, meu Deus, outra. Oh, meu Deus. Mas fala, lá, tá ativando o Dell. Ó, Deus. ó, ó. Viu? Não sabia que o Jack conseguiu. Como é tá que é? Engane. Pede que o Jack desce o vírus, entramos. E agora, Jack, pelo amor de Deus, então. Ô Jack, vem trazer luzinha agora?